Bom dia, nós estamos aqui hoje na Feira do Campo dos Alemães, vou passar lá no satélite. À tarde nós vamos fazer um mutirão aqui no Morumbi e também vou passar no Nova República, junto com o Carlinhos, na campanha do Wagner e da Vanda. É isso aí, gente, é uma alegria estar aqui na Feira do Colonial. Infelizmente, enfraqueceu bastante, porque tiraram aqui o pessoal fazer o trabalho de ambulantes, né? Mas vai voltar, a gente espera que, que volte, né? Na região, Amélia, a gente construiu a UPA, a nova Valeu, UPA, UPA. do Brasil dos Alemães, né? fizemos uma creche aqui, vários investimentos nessa região, na minha, na minha gestão, e você ajudou muito a gente nesse trabalho, você o Wagner Barieiro. Então a gente pede muito aí o apoio de todos para a Amélia vereadora e os outros nossos candidatos a vereadora também, do PT, né? e o Wagner Barieiro, nosso PT. 3.500 é meu voto, certo? Pra nossa vida melhorar